Como vocês podem ver, o vídeo de hoje é mais um vídeo de recebidos lá do Saia de Saia. E, gente, olha esses tecidos. Olha isso. É um tecido mais lindo que o outro, gente. Todos os tecidos que eu recebi lá do Saia de Saia, a gente vai fazer projetinhos. E já tem tudo aqui boladinha, né? Lógico que alguns eu quero sugestões aí de vocês. Mas, gente, a princípio já temos aqui ideias aqui bem, né? Bem... Já bem elaboradas aqui do que vamos fazer. Vocês estão falando muito que eu trago poucos modelos de blusas, né? Então, vamos fazer blusas aqui com vocês, tá? Bom, esses tecidos aqui, todos, inclusive aviamentos, tá? São todos do Saia de Saia. Pra quem não conhece o Saia de Saia, é uma loja que vende tecidos, aviamentos... É, vendem as roupas prontas, tem cada peça linda, se você não sabe costurar, vende sapato, vende bolsa, vende... Gente, é assim, ó, se você sabe costurar, lá é o paraíso, se você não sabe costurar, lá também é o paraíso, porque tem de tudo dentro da loja, entendeu? Então, gente, vale a pena. Se você morar perto de alguma das lojas físicas, vale a pena você ir na loja física, tá? Gente, eles têm duas lojas físicas, uma fica em Sorocaba e a outra fica em Monte Alto. Então, se você mora perto aí de uma dessas duas, vai na loja física. Josi, eu moro longe, não dá pra mim ir. Não tem problema, você pode comprar pelo site e pelo WhatsApp. Vou pa deixar passando aqui o WhatsApp da Ro, ela é um amor, ela atende vocês aí rapidinho... Vocês falam que vocês querem que ela manda foto pra vocês de tudo. Então, se você ficar com alguma dúvida, entrou no site ficou com alguma dúvida, manda um WhatsApp pra Rô, que ela atende vocês aí, tá? E esclarece todas as dúvidas de vocês. É, toda semana chega novidade lá no Saia de Saia, tanto de tecidos como aviamentos. E também, agora, eles estão com umas coleções de peças prontas, pra quem não sabe costurar aí, gente. Vale super a pena. Outra coisa que é legal também ressaltar é que de vez em quando estão tendo alguns bazares lá na loja de Sorocaba da Schutz. Então, gente, acompanhem aí as redes sociais do Saia de Saia para vocês ficarem atentas quando rolar esses bazares, porque vale muito a pena. É, se você ficar com alguma dúvida da loja e do saia de saia, só pode deixar aqui embaixo nos comentários, pode me enviar por e-mail, tá? Bom, chega super rápido, uma dúvida que vocês têm é sobre a entrega. Eu não sou de Sorocaba, muita gente acha que eu sou de Sorocaba, eu não sou, gente, eu sou de Campinas e não é muito perto não de Sorocaba, tá? Então, eles postam... Che... Olha, pra vocês terem ideia, eles postaram na sexta-feira à tarde esses tecidos pra mim. Chegou no sábado de manhã. Até eu fiquei impressionada. Nossa, foi muito rápido. Eles mandam pelo correio e eles mandam pra todo o Brasil. Não sei se manda pra fora do Brasil. Eu sei que eu tenho algumas seguidoras aí de fora. É, se você ficar interessada, me manda aí no particular aí um e-mail aí que eu converso com eles pra ver se eles enviam pra fora. Eu acredito que eles façam o um envio, sim. Tem que ver se compensa o frete, né? Bom, então, chega agora de falar e vamos mostrar tecido por tecido pra vocês e falar quais são as minhas ideias aqui de projetos pra esses tecidos. Se vocês tiverem alguma ideia que, ai, ah, tocou meu coração, eu mudo e faço, tá? Vocês sabem que eu sou assim, né? Eu falo que eu vou fazer uma coisa e acabo sempre mudando, né? Então, porque às vezes vocês me mandam alguma ideia que eu acho que fica mais legal com o tecido e aí eu acabo mudando aí no, no meio do caminho. Bom, o primeiro tecido que eu vim mostrar aqui pra vocês é este musseline, ele é degradê e ele é barrado duplo, tá? Ele tem esse barrado aqui, olha, dos dois lados. Gente, isso daqui pra fazer vestido fica a coisa mais linda do mundo, mas tem que ser aquele vestido com bastante tecido, sabe? Ai, eu acho lindo, maravilhoso, cara de rica, sabe? Porque ele é transparente, tá vendo? Então, você tem que pôr forro nele pra fazer. Mas, qual a minha ideia pra fazer com esse musseline? Eu tenho um metro e meio dele, tá? Eu pensei em fazer... Gente, eu comprei essa blusinha aqui. Nem sei aonde que eu comprei. Na C&A. Quando você compra pela internet, eles tiram o preço. Mas eu paguei 99 reais nessa blusa. Tá vendo? Ó, nunca usei, né? Vocês podem ver aqui. Já faz um tempo que eu comprei. Nunca usei. E olha que graça. Só que ela é de tule. Ela é um tule. Tá vendo? Aquela malha de tule. Eu pensei em fazer com este musseline, este modelinho de blusa, olha, tá vendo? Super simples de fazer, só que essa daqui ela é bem curtinha, tá vendo? Eu pensei em fazer ela um pouco mais compridinha, mas com essa manga aqui, ó. Gente, isso aqui é muito fácil de fazer. Ai, Josi, por que você pagou 100 reais em uma blusa dessa? Não sei, gente, não sei por que eu paguei 100 reais uma blusa dessa que até eu não me conformo. Tá vendo? Ela tem lastex aí, ó. Ela fica toda fluida e nunca usei... Gente, ai, eu nem, nem falo nada pra mim mesma, porque... mente eu fiz umas compras aí nessa pandemia que só por Deus, sabe? Quando você compra, você fala, eu não acredito que eu paguei isso nessa blusa com... Sabe? Tipo, sendo que você faz. Ela é toda de lastex, ó. Então, o que, que eu pensei? Em fazer esta blusa aqui, este modelinho, um pouco mais comprida, Tá? Com este musseline aqui, o que, que vocês acham? Eu, eu acho que vai ficar muito legal, eu pensei em fazer o corpinho, né, com essa parte aqui das rosas e a manga, eu pensei em fazer aqui, olha, com essa parte, né, no rosa, assim, sabe? Ai, gente, não sei, o que, que vocês acham? Me digam o que, que vocês acham de eu fazer... Este modelinho de blusa, super tendência, tá? Este modelo de blusa. Ou se vocês acham que... Porque lá no Saia de Saia tem este mesmo tule em várias outras cores, tá? Então, eu poderia depois, numa próxima vez, aí pegar o tule e fazer com o tule mesmo. Fazer uma réplica bem bem igual, né? Com o mesmo tecido. Mas não sei, eu tinha pensado em fazer com este musseline. Esse, esse modelinho aqui de blusa que eu... Eu achei que ela ficou super linda. Só que eu achei que ela ficou um pouco curta, então você tem que usar eu não gosto de mostrar a barriga, né? Então você tem que usar com uma peça com uma calça muito cintura alta. E, sei lá, pensei em fazer isso. Me diz aí o que que vocês acham. Aí, pensei em fazer o quê? Tá vendo que ele é puxado pro tom de azul, olha. Pensei em fazer um modelo de saia com esta malha que eu já vou falar que malha que é para usar junto, gente, imagina, se não vai ficar maravilhoso, olha que lindo. Então, pensei nisso, me falem, por favor, o que, que vocês acham. Bom, vamos para o segundo tecido, já vou falar agora, então, desta malha que você, acabei de falar, né? Que eu estou pensando em fazer uma... um modelo de saia para poder usar com a minha blusinha ali que eu quero fazer, Tá? Esta malha aqui é uma malha prada e, gente, nunca trabalhei com esse tipo de malha. Olha o brilho disso. É um azul, ela não é transparente, ela é bem encorpada. Olha o brilho disso. Gente, eu fiquei chocada com essa malha. É, é novidade lá no Saia de Saia. Tem outras cores. E, gente, sério, isso daqui é maravilhoso. Eu, eu, sério, a hora que eu recebi, eu falei, gente, que tecido maravilhoso que é esse. Você, aí, quando você recebe um tecido desse, você já fica pensando em fazer, tipo, não, acho que eu vou fazer uma calça, não, acho que eu vou fazer um macacão, não, eu vou fazer uma saia. Sabe quando você quer fazer tudo com o tecido? É tipo assim. Esse tecido aqui é maravilhoso. Pensei em fazer um modelo de saia. Eu confesso que, por mim, eu faria uma saia o quê? Uma saia godê, né? né? Mas, gente, eu faço tanta saia godê aqui no canal e, e mesmo fazendo um monte de saia godê, vocês ainda têm dúvida de como fazer saia godê, isso que eu fico mais impressionada. E olha que eu já trouxe vários, vários é, métodos, né, de fazer a saia godê. Mas, enfim, eu usaria mais se fosse uma saia godê total. Gente, ia ficar maravilhosa. Ó, deixa eu ver. Quer ver? Vamos ver mais ou menos o comprimento que ela ficaria. Ah, gente, vamos fazer uma saia godê? O que, que vocês acham? Me incentivem a fazer uma saia godê. Olha, dá pra fazer uma saia godê total. E ela vai ficar num comprimento assim. Não vai ficar curta, sabe? Ela vai ficar meio midi. Ó, ela vai ficar... Quer ver? Vamos medir que eu já, já sei mais ou menos o valor da minha cintura. Ela vai ficar uma saia mais ou menos... Gente, só que numa saia godê... Ó, 64 centímetros... Ela vai ficar meio midi, vai ficar. Bem... para mim, ela vai ficar assim no meio da canela. Vai ficar lindo, gente. Me incentivem aí a fazer a saia godê, por favor. Olha, para usar com este tecido aqui, com a blusa que eu quero fazer. Olha isso, Gente, por favor, né? Ai, meu Deus! Ai, eu vou fazer uma saia godê. Vou pensar em um jeito aí de trazer, eu não sei, algum jeito mais simples do que eu já trouxe, porque, olha, tem uma saia godê que eu ensino vocês a fazerem em cinco minutos. Só que ela deu muito bafafá a saia godê, né? Então, gente, esse tecido tá me dando choque. É, eu vou pensar em algum jeito de trazer uma saia... Algum jeito de explicar mais fácil e eu vou fazer uma saia godê total, porque ela vai ficar maravilhosa nesse tecido. Vocês não têm noção, ela vai ficar com volume, esse tecido aqui. Vocês vão ver que maravilhoso que vai ficar esse conjunto que eu quero fazer, tá? O próximo tecido é essa cambraia de algodão, toda de cerejinha e... Eles me enviaram os botõezinhos pra gente usar. Olha, gente, que coisa mais fofa de coração. Então, tem aviamentos lindos lá. Então, vale a pena, gente. Deixa eu guardar aqui no saquinho. E esta cambraia, olha esta... esse tecido. Ele, este tecido, ele é um pouco transparente. Então, se você for fazer... Sei lá, um vestido, você tem que usar fogo, tá vendo? Que ele fica um pouco transparente, não tem elastano, tá? E eu pensei em fazer um modelo de blusinha, esse daqui, de alça, apesar de eu não usar muito, mas eu pensei em fazer bem princesinha, bem bonequinha, sabe? Com talvez um tecote princesa. Sabe, algo do tipo mais de alça, apesar... Eu ia fazer com uma manga meio bufante, mas tá calor, né? E vocês querem blusas mais... Como eu já vou fazer a outra ali, né? Que já vai ter a manga mais bufante, então eu pensei em trazer uma de alça. Então eu acho que eu vou fazer uma de alça, toda embutida, tá? Com os botõezinhos na frente, mas... É... Não sei, pensei em colocar o ilhosa atrás pra fechar nela, deixar um pouquinho mais... Diferentona, com os botõezinhos na frente é, falsos, né? Ou um zíper atrás. Não sei, mas eu pensei em fazer uma blusa meio estilo princesinha aí. Me falem o que, que vocês acham. Bom, o próximo tecido, na verdade, tem dois tecidos aqui. Por quê? Porque eu vou fazer um projeto só com os dois. Uma viscose normal, que é esse daqui. É uma viscose um pouco mais leve. Ela tem um pouco de transparência. E esta daqui já é uma viscose um pouco mais encorpada, que chama viscose cridélia. Ela não é transparente, essa daqui. Ela já é mais encorpada, deixa eu ver. Não, não tem elastano, mas ela já é bem mais encorpada. Gente, o que que eu queria fazer? Na verdade, eu queria um tecido assim, listra e poá, mas eu queria fazer uma calça, uma perna de cada, tá? Sim, queria, gosto, sei que é maluco, mas eu gosto, mas... Não tinha do mesmo tecido. E este daqui, ele é um pouco transparente para fazer calça, tá? Então, o que que eu pensei em fazer? Um macacão. Aí eu faria a calça de listra e a parte de cima de poá. Ou talvez uma calça e uma blusinha separada, não sei também, sabe? Daí a gente pode pôr até um cintinho aqui para quebrar é, o tom, colocar um cintinho colorido aí no meio, mas eu pensei em fazer algo desse tipo aí, desse macacão ou calça e blusa, mas eu quero usar os dois juntos, que também é uma forte tendência isso, tá? Na verdade, já tá desde o ano passado, eu acabei não trazendo pra vocês, mas agora a gente vai. É, eu sei que tem pouco desses tecidos lá no saia de saia, então já corre pra comprar, porque ah, quando eu fui pegar, já tinha pouca quantidade, tá? Então já corre, porque, gente, isso daqui tá difícil, tá difícil de achar. Essa, esse, essa composição de listras e poá na mesmo tom, sabe? Então, a princípio, são esses os projetos que eu quero fazer aqui com vocês. Então, é isso, pessoal. Eu fico aguardando sugestões de vocês aí. Me falem aqui se vocês tiverem alguma sugestão com os tecidos. Se vocês quiserem me enviar fotos de algum projeto legal aí pra gente fazer, me manda por e-mail, porque aqui embaixo nos comentários não tem como mandar foto, né? Então, me manda por e-mail ou posta no nosso grupo do WhatsApp. Eu vou deixar aqui o link para você entrar no nosso grupo de WhatsApp. É isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu espero vocês, então, num próximo vídeo, aonde eu já vou estar confeccionando uma dessas peças aí.